Pô, tem todos. Vamos? Pica, hein? Hoje? Pô, hoje eu tenho que namorar, né, mano? desculpe aí se vocês são solteiros. Um vídeo reflexivo. Não, eu falei, semana passada foram vazados mais de... Fazer live dá mais futuro que estudar?